Morreu David Rockefeller. Ao vivo, direto aqui do estúdio, são agora 13 horas 39 minutos, estamos ao vivo no canal do Rubens e no Verdade Oculta 1, estamos em dois canais ao mesmo tempo ao vivo. A notícia é, morreu David Rockefeller, o multimilionário, iluminati, senhor do mundo, David Rockefeller morreu hoje aos 101 anos de idade. Tentando parar aqui a imagem aqui na posição melhor, mais adequada aqui. Agora sim consegui parar, né? Consegui parar a imagem aqui na posição mais adequada. Faleceu hoje David Rockefeller, um dos senhores do mundo, talvez o maior expoente é, da, da, contemporânea a nós da ordem Illuminati das famílias que dominam o mundo. O Eliton foi quem mandou para mim a informação. Obrigado, Elton. Tá certo? O falecimento, a morte de David Rockefeller. Vamos ver aqui o que a mídia está falando sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui nas notícias. Deixa eu achar aqui no instante né, sobre esta informação. Aqui, onde eu botei aqui. Onde eu botei essas imagens, Rubão? Eu nem sei onde eu botei. Ah, tá aqui, já achei. Vamos lá. A morte de David Rockefeller ó, oh, bilionário americano David Rockefeller morre aos 101 anos de idade, filantropo faleceu enquanto dormia nesta segunda-feira de manhã, vamos dar uma checada aqui desde o início, só um detalhe que eu não consigo deixar passar em branco, cara, quando morre esses caras ele diz que é filantropo, ou seja, quem faz filantropia, quem dá dinheiro para as pessoas, quem ajuda as pessoas, né, agora como pode um paradoxo desse? O cara mais rico do mundo, um dos donos do planeta, um dos mais ricos do planeta, né, que é o David Rockefeller, é filantropo. Como ele é um filantropo, ele é um cara que dá dinheiro para os outros, se ele é o mais rico do mundo. Então como ele é o mais rico do mundo, se ele anda dando dinheiro para os outros. É cada idiotice que tem nesse globo, cara. É ver essas porcarias só passar raiva, olha aí, ó, o globo. Aí fala desses homens que são os patrões deles, são chefes deles, tem que falar assim, que é filantropo. Tem que dar um adjetivo de qualidade boa para os caras. O David Rockefeller, cara, é um dos maiores canalhas, um dos maiores canalhas da história deste planeta, ele e é a família dele, é, é, é filho do DJ Rockefeller, um cara que vendeu é, é, é combustível e, e, e financiou guerras dos dois lados, diversas guerras. E eles estão envolvidos em tudo enquanto é a história podre do mundo, a família Rockefeller. O David Rockefeller, na ilha particular dele ano passado, ele fez o que se soube da sétima operação de transplante de coração. Ou seja, é, é, ele morreu com 101 anos porque ele roubou vidas de muita gente, mas roubou muitas vidas esse homem, colocando fileiras de crianças, fileiras de crianças que para nós estão desaparecidas, porque é o que a televisão fala, se é que fala, quando fala desaparecidas, mas são raptadas e levadas para ilhas de milionários. Não é só ele, um monte. Mas ele é um deles. Teve sete corações de crianças implantados nele, um após o outro. A primeira morte de David Rockefeller foi em 1976. Foi a primeira morte dele, quando o coração dele morreu e botaram outro coração às pressas de uma criança nele. Então, eles levavam as crianças para a ilha desse homem, levavam as crianças para a ilha desse homem e lá fazia o transplante, como era isso? As crianças mortas, é, aliás, as crianças vivas, esperando a hora do transplante, se não servir tem outra, tem outra, tem outra, abre a criança sem anestesia, sem nada, mata, claro, né porque abriu, a pessoa morre, só que o coração está lá batendo ainda, então tira o coração da criança ainda viva, corta, a criança agora morre, pega o coração e bota na carcaça dele, é assim que fizeram por sete vezes, com um David Rockefeller, que morreu hoje. Ah, só que o Rubens já deu a notícia da morte do Rockefeller há um ano e meio atrás. Procura no canal do Rubens que você vê. David Rockefeller está morto. Quer ver? Olha aqui, ó. Aí você aproveita e assiste essa matéria também, porque esse homem, na verdade, estava só a carcaça de fora. Por dentro já era órgão de tudo, enquanto é gente diferente, ó. Davi... Deixa eu procurar aqui no meio dos meus vídeos, que aí já aparece aqui. Vou botar para cá. Eu procuro aqui e te mostro. Espera aí. David Botei David aqui que já aparece ele aqui para mim, eu boto aí na tela para você ver. Só que David tem um monte, né? Tem o David da Bíblia também. Vou botar Rockefeller. Espera aí, só um minuto. Rockefeller, vê se ele aparece aqui. Até tem uma matéria nova minha também, que é bom você ver, que é, é... Impacto será causado pelos Rockefellers. É um vídeo de 26 de dezembro de 2016. Impacto será causado pelos Rockefellers. Tá certo? Esse é mais recente. Eu achei outro dele aqui, Repórter Confronta David Rockefeller, o dono da população. Esse é de fevereiro de 2016. Encontrei outro de agosto de 2009. Olha, agosto de 2009. É, com a palavra, a maior autoridade em despopulação. David Rockefeller. É outro vídeo meu também, né? Agora eu vou procurar aqui, é, Rockefeller morto. Que é um vídeo que eu fiz já há tempo. Eu acho que tá no canal do Rubens, né? Se eu não achar, vai ficar para depois, gente. Ah, não, quando eu boto aqui no carro do aparece muito David Rockefeller aqui, mas não aquele que eu quero achar. É, deixa para lá, não achei não, Desconsidero o que eu falei, mas você procura aí. Eu já fiz um vídeo há tempos atrás, mostrando que David Rockefeller já está morto há muito tempo, por quê? Porque ele de verdade morreu. O que acontece é que a, a, a, a, a, um sistema iluminati que está aí controlado por famílias dele próprio também, é, mantiveram ele vivo matando crianças, trocando os órgãos das crianças para o corpo dele e associada ao transumanismo. a micro que ficam dentro do ser humano navegando ali e consertando ele por dentro o tempo todo, que é a transumanismo. Você procura transumanismo na internet que você vai saber do que eu estou falando. Olha aqui, o bilionário filantropo, filantropo, sei lá como é que diz isso, David Rockefeller, o último de, uma, o último de sua famosa família, morreu aos 101 anos na manhã desta segunda-feira, não levou nada do que ele fez, cara, as crueldades que ele fez com o povo, as covardias, o tanto de dinheiro que esse homem sugou da gente, o tanto de, de, de, de, de, de, de dificuldade e miséria e morte que ocorreram por conta da vida dele, sob todo ponto de vista, ele não levou nada, partiu e não levou nada, morreu hoje, de manhã, segunda-feira, tá certo? Morreu enquanto dormia em sua casa, em Pocântico, Rios, em Nova York. Rockefeller, considerado o milionário mais velho do mundo, era o sexto filho de John J. Rockefeller, viu? D.J. Rockefeller lá. Neto de, de John d Rockefeller, fundador da Stand Oil, criado em 1870, considerada a maior empresa de petróleo da história. É esse aí que fornecia petróleo e gasolina pelas guerras, que alimentou as guerras todas. Esses homens aí, ó, ligados a ele tá certo? DJ Rockefeller é o mais famoso deles, que é avô desse cara, esse aí com 101 anos eu falei isso no vídeo passado tá no, no canal aí, acho que é no canal do Rubens ele já morreu em 1700, 1976 foi o dia que ele morreu, foi o ano só que de lá pra cá, a, a ciência a tecnologia manteve ele ainda andando até hoje mas a última foto que eu mostrei dele vivo, você vai ver que o corpo dele tá todo podre, essa foto aí é de quando ele era mais novo você vai ver que ele tá podre, ele tá mais podre do que a carne lá da Friboi. Cara, eu tinha que achar esse vídeo, cara, eu acho que eu vou fazer login aqui no canal do Rubens, eu vou achar esse vídeo em algum lugar, tá na área VIP também esse vídeo, eu não sei qual data da área VIP, mas tá na área VIP. Agora a área VIP também eu vou dar pra você de presente, olha aí, tá aí o superchat, o superchat é o seguinte, deixa eu botar aqui a área VIP aqui, vou achar e vou botar ele na área VIP. Na área VIP está esse vídeo, lá eu sei que está. É, é, você que quiser doar 10 reais para mim no superchat, doa agora, eu te boto na área VIP. Te boto agora mesmo, hoje à tarde na área VIP, assim que a Madinha chegar. tá certo? Aí eu boto você na área VIP, você vai ver todos os vídeos que eu fiz até hoje. O vídeo do David Rockefeller não está no canal Verdade Oculta, eu confundi, eu procurei lá e não achei por isso. Ele está na área VIP, é na área VIP que ele está. Já entrei aqui na área VIP, vamos procurar ele aqui agora. Ó. Você junto comigo. Vamos procurar essa matéria aqui que eu fiz. Está na área VIP. A matéria dele já morto, antes dele estar tá morto. Vamos ver aqui qual é. Vamos ver uma por uma aqui até achar ela. Quer ver? Vamos rodando aí. ó. Vamos achar aí. ó. Não é nenhuma dessa. Tem que abrir aqui um pouquinho mais. Para ver que a galeria. Vamos ver se foi o A. Está no A. O A já está, né? vai ver está no B. O David Rockefeller, é, é, é, ele, na verdade, é, é, já preparou o terreno daqui para frente para as famílias dele, da família Rothschild, para continuar dominando a gente. Eu fiz essa matéria, está na área VIP também. Recentemente, eu fiz essa matéria. Ela está na área VIP. A matéria, você hoje ajuda o Rubens aí, na no, agora, neste momento. Entra aí agora no Superchat. E, e faz uma doação de 10 reais Só 10 reais, ajuda a gente aí com 10 reais E eu vou te dar a área VIP Pra você é, entrar na área VIP Tá certo? E já vê os vídeos todos Enquanto isso eu tô procurando aqui O David Rockefeller Pra gente ver Que eu já fiz essa matéria dele morto Já agora, antes dele morrer hoje Hoje ele morreu e agora não tem mais jeito Os caras não vão conseguir ressuscitar ele, porque tá todo podre Tá certo? Morreu podrinho, cara Tu vai ver a foto dele todo podre A foto e as imagens dele todo podre Tô procurando aqui, ó. Vamos achar. Tá por aqui, ó. Agora, é, é o, agora não tem mais como reviver ele. Agora ele foi pro saco. Morreu mesmo essa praga desse velho. Eu não tô xingando o ser humano, não, cara. Eu tô xingando o ícone. Entende? O canalha, que foi esse homem, desde Rockefeller. E, e o Globo, né, como não era deixar de ser, elogia o filantropo, o cara que fez o bem pro povo, né? Filântropo quer dizer filantropia, filéu, amor, né? Amor pelo próximo. É o que chama ele. No, mas a história é sempre assim, cara Chama os piores canalhas da história como os melhores É o padre José de Anchieta É, é Davi da Bíblia Quer ver mais quem? É, é, é, é o Thomas Edison que, que arrebentou com a gente Porque a gente tinha um cara bom do nosso lado Que era o Tesla O Nikola Tesla E o Thomas Edison foi um canalha que arregaçou com ele É o que ficou famoso aí como bonzinho Maior inventor de todos os tempos Então é sempre assim Estou aqui passando, enquanto isso aqui, a área VIP, para ver se eu acho que o David Rockefeller, que eu não sei exatamente qual local está. Ele está em algum lugar, só não sei aonde. Está igual o foguete da NASA, vai cair em algum lugar, só não me pergunta aonde. Né, que aquele, aquele repórter da Globo falou. Um abraço para minha queridíssima, amadíssima irmã, maravilhosa. Né, a Gracinha, minha irmã, preciosíssima. Né, Gracinha? Obrigado, minha irmã, pelo carinho aí. Obrigado por estar assistindo a mim ao vivo aí. Já assistiu outro Hangout anterior ao vivo. A Gracinha com a família da Gracinha, né? Já viu teu irmão aqui ao vivo, né, Graça? Ela é tão orgulhosa de mim, gosta tanto de mim, né? Todas elas gostam, as irmãs minhas gostam de mim. Mas a, a, a Gracinha, ela é tipo assim, Tiet, né, que chama, né? É Tiet, a Gracinha é tiete. A gente chama Gracinha carinhosamente porque é minha irmã é amada, mas ela já é bem idosinha também, né? Já passou dos 60 a Gracinha. Tá nova, tá uma jovem, a verdade é essa, né? Mas já passou da carreira dos 60 e eu tô indo em direção à Gracinha também. Bom, gente, eu tô falando com você e tô aqui procurando o vídeo do David Rockefeller aqui para poder mostrar para você que eu já tinha feito a matéria do David Rockefeller bem antes, né? Da... Está no DVD Prepares também, eu não sei em qual DVD, mas está... Aí ele... Aí, passou... Volta aqui, Rubão. Olha a cara dele. Olha aqui, ó. Vamos botar o vídeo agora, Olha o vídeo aí que eu fiz, vamos ver o vídeo juntos, vamos lá. Existe neste planeta informações e tecnologias que estão muito além do conhecimento e do alcance das pessoas comuns, que são chamadas de gado pelos senhores do mundo. Apenas a elite global tem possibilidade de alcançar recursos que, através de tecnologia, vão perpetuando a sua existência e levando ao extremo, ao máximo, ao regime totalitário da possibilidade de continuar ainda caminhando sobre a face da Terra. Isso explica o motivo pelo qual alguns ricos não morrem novos, mas chegam a beirar ou passar os 100 anos de idade em um planeta no qual os alimentos, no qual a exposição normal das pessoas a venenos de todo tipo, vem cada vez mais reduzindo a idade das pessoas, fazendo com que elas morram prematuramente e na contramão disso. Nós temos, por exemplo, a rainha da Inglaterra. No Brasil, são vários artistas, políticos e pessoas milionárias que parecem que não vão morrer jamais. Estão em idades avançadíssimas e, até hoje, estão entre nós. O que essas pessoas têm que nós não sabemos? O que essas pessoas sabem que nós nem imaginamos? o que essas pessoas se utilizam, que recurso é esse que está tão aquém do nosso conhecimento e até mesmo do nosso entendimento. É sabido que desde a antiguidade os faraós, os reis, os homens importantes do planeta queriam alcançar a longevidade e também a imortalidade. Esta mentalidade primária nos tempos antigos dos comandantes deste mundo, ela se extinguiu? Ela acabou? Ela não existe nos dias de hoje? Ou ainda hoje, os donos do mundo pensam, desejam, almejam e estão conseguindo viver bem mais do que seus súditos. Entre os grandes expoentes no domínio deste planeta, que são poucos, mas grandes porque são poderosos, nós destacamos David Rockefeller. Por que David Rockefeller ainda está vivo? Que tecnologia usa este homem para estar vivo até hoje? Primeiro, você sabe, recentemente, David Rockefeller, na sua ilha particular, recebeu mais um transplante de coração. Hoje, este homem tem o sétimo coração dentro da sua carcaça. Sendo seis desses corações... Corações de jovens, de crianças, de outras pessoas que perderam suas vidas em função de David Rockefeller. Quando você fala de seis corações de outras pessoas e mais um dele, você está falando dos que por algum tempo ainda deu certo. Sem contar aqueles corações que foram tentados ou testados na carcaça deste velho E esses corações não eram compatíveis. Na verdade, pode-se dizer que para seis corações de outras pessoas dentro dos, do peito de David Rockefeller, pelo menos uns dez corações foram testados. E dez pessoas, entre muitas outras, é bem provável que tenham perdido suas vidas para dar mais tempo para este dominante do planeta Terra. Mas, além disso, não é só de coração que vive o homem. O David Rockefeller, ele ainda caminha sobre a Terra, está debilitado, mas está consciente de que está vivo, a sua mente ainda funciona. Ele ainda participa de congressos, ele ainda viaja pelo planeta, organizando a sua famigerada nova Ordem Mundial. Mas eu afirmo para você que David Rockefeller está morto. David Rockefeller é um cadáver, e você vai ver isso agora. Entre comigo aqui na internet. Eu vou colocar aqui no Google, vou colocar aqui David Rockefeller. Deixa eu dar uma pausinha pequena aqui, dá uma pausinha pequena aqui no vídeo você vai continuar assistindo. Esse vídeo é da área VIP, viu? O pessoal que é VIP já viu isso aí, já viu a morte do David Rockefeller antecipadamente desde o ano passado. Deve ter um ano e meio já que eu fiz esse vídeo aí, calculo. Na época o David Rockefeller tinha 99, agora ele tem 101%. Então esse vídeo é mais antigo ainda do que eu pensei, ele tem 101, ele tinha 99. Então você veja, gente, presta atenção aqui, gracinha, minha irmãzinha, fica vendo aí, minha irmãzinha, não vai embora não. Fica aí assistindo tudinho aí na sala, aí com a Julinha, com o Felipe, com o Gabriel, com o Luiz Henrique, com a Gilmara, com a Jaqueline, com a, com a turma toda aí, com a sala, fica aí, gracinha. Então olha aqui, gente, é, é, você veja bem. Quando David Rockefeller tinha 99 anos, ele recebeu mais um coração de uma criança. A vida da criança foi parada, ela devia ter 13, 14 anos, que a idade deles fazerem transplante é essa, tá certo? E essa criança não pôde viver o restante da sua vida para que David Rockefeller vivesse tão somente mais dois anos. Ou menos dois anos. Você entende o que eu estou falando? Então, desde 76, que o David Rockefeller não é ele o único, não. Não fique só injuriado com ele, não. No Brasil está cheio de gente que recebe coração de criança. Está cheio de milionários que recebem coração de criança. Você acha que as crianças somem aí na rua quando vai para a escola, é à toa? Você acha que é porque sumiu, porque foi abduzido? Está certo? Eu publiquei no Verdade oculto um caminhão que eles acharam aí na, no México. O um lugar que eles vão pegar quem mexicano, coitados. Mexicano é o que está mais perto, pega em qualquer lugar. Mas é mexicano que às vezes dá mole e, e, e vai para o saco. Agora, é, é, é, você vê se isso é justo. Para ele receber um coração que seja certo para ele, fica várias crianças na, no local, que não é hospital, é na ilha dele. E na ilha de outros milionários, está cheio de ilhas por aí. Eu falei isso no vídeo passado. Tem inclusive mansões, mansões que são só disfarce. Lá dentro da mansão é o que? É, é, é hospital, não é hospital de aborto escondido para poder uma mulher ou outra tirar aborto não É hospital de transplante de órgão para milionário, onde tem um monte de criança viva, mantida viva É igual na época do Hitler, abre vivo, não mata, que se matar o órgão morre, abre vivo Meu irmão, você acha que eles vão esperar alguém morrer? nas condições adequadas para tirar um coração, para passar para um cara igual o David Rockefeller, o homem mais rico do mundo, vamos dizer assim, tá certo? Você acha que eles vão esperar alguém morrer? Não, meu irmão, eles não vão esperar ninguém morrer. Eu nem sei se eu estou transmitindo nos dois canais ou só no canal do Rubens. Acho que eu estou transmitindo nos dois, ou será que eu não estou transmitindo nenhum? Estou sozinho aqui, a Madinha foi, foi no correio, deixa eu ver aqui se eu estou transmitindo direito. pera aí, gente, só um minutinho, por favor, são 14 horas. Botei para sair em dois canais, não sei se está saindo nos dois Deixa eu ver aqui Ah, tô, tô ao vivo Eu mesmo fui ver o... <risos> eu mesmo fui ver o ao vivo aqui para ver se eu tô online Deixa eu aproveitar aqui Eu, eu descobri onde é que bota o superchat Ah, deixa eu colocar aqui o superchat Aqui para ver Como é que tá isso aqui, ó É, tá aqui, uh, aberto aqui pra mim, ver aqui também, do lado de cá, né? Apareceu aqui o, o coisa, apareceu tudo aqui. Tô ao vivo, tô ao vivo. Bom, gente, o que eu tô falando aqui é o seguinte, é, é, o David Rockefeller, e não é o único, recebeu seis corações de 76 pra cá. Eu já tem o dele, sete corações, de, ele teve sete corações diferentes dentro dele, você tem um, eu tenho um, ele teve sete. O dele e mais seis. Para receber o coração, é, é, é, eles não matam a pessoa para tirar o coração, isso é mentira, eles tiram vivo, é pior. É, abre a pessoa, não é velho. não quer coração de velho. Velho já basta ele, é coração de criança, 12, 13, 14, 15 anos até 17. É a idade para fazer o transplante. Então, se aquele coração não, não for adequado, tem outro ali para tirar, tira do outro e vai tirando o coração um atrás do outro vai tirando o coração até ver o que encaixa no velho. então se esse velho agora viveu de 99 anos até 101 com o último coração que ele colocou, quem sabe se foi só um coração que foi usado quem sabe se foi só uma criança utilizada para perder a vida dela toda que ela tinha pela frente, para dar ele mais dois anos de vida, você está entendendo o que eu estou falando? eles tiram a vida de um jovem que pode viver 60, 80 anos para dar mais dois anos de vida para um canalha desse que arrebenta com a população do mundo, cara. Isso é ultrajante, isso é revoltante. Então agora vamos continuar assistindo aí a matéria, vamos lá. Vamos fazer uma pesquisa ao vivo, vamos para imagens. Eu vou procurar uma imagem dele em que ele não esteja é, novo, mas uma imagem atual de 2015 ou 2016, pref preferivelmente. Pela cara do David Rockefeller, pelo aspecto dele. Pela fisionomia, nós vamos perceber aqui uma imagem dessas, é, que ele está... Essa aqui, por exemplo, ó, que é nova. Vamos escolher esta imagem e vamos trabalhar nela. Aqui nós temos a imagem de David Rockefeller, o dono do mundo. É uma imagem recente. Esta imagem, pela fisionomia de David Rockefeller, você vê que não foi tirada há muito tempo. Ele está participando de um desses congressos, que ele participa pelo mundo. Basta você olhar a pele de David Rockefeller e se você aplicar alguns filtros, você verá que não se trata mais de tecido humano vivo, mas na verdade de tecido humano morto, como um zumbi. Ele está andando, está andando, mesmo que seja em cadeira de rodas. Ele está se movimentando, está se movimentando, ele fala, ele fala, porque ele tem o cérebro que está vivo, mas o corpo de David Rockefeller. Está morto. Vamos aplicar um filtro e você vai ver isso. Só não sabemos dizer que tecnologia é essa que esse homem usa. Ele está usando aqui, neste momento, no rosto dele. Além das inúmeras plásticas que já foram feitas e que encolheram seus olhos ou puxaram para todo lado, ele está hoje totalmente deformado. Você está vendo aqui uma maquiagem. Não é o rosto verdadeiro deste homem, é uma maquiagem. Quando você aplica um filtro, eu vou aplicar um filtro aqui agora, um filtro que realça os, o, o, o, a pele com mais precisão, então você vai ver o que acontece. Olha bem se isso aqui é fisionomia de um ser vivo, de uma pessoa que está com a vida original que o criador deu, ou se realmente é um cadáver, um zumbi. Não há nenhum efeito nesta foto, a não ser a aplicação de um filtro. O filtro nas fotos, quem entende sabe, apenas realçam é, uma, para uma visualização algo que estava ofuscado, algo que não estava sendo mostrado de forma natural. Deixa eu dar um... um Voltar à imagem original da foto, que é essa aí. A pele de David Rockefeller está desse jeito porque ele está coberto de maquiagem. E, e existe um tipo de maquiagem hoje especialmente desenvolvida para cadáveres. E neste momento, esta foto de David Rockefeller que você está vendo, ele está usando a maquiagem para cadáver, para que o cadáver pareça vivo perante os seus parentes na hora do enterro. David Rockefeller só sai em público usando esta maquiagem. Mas quando você aplica um simples filtro, o que você vê é isso aqui. Ó. Esta é a imagem real deste homem, ele não está vivo mais. Agora, não é só David Rockefeller. Além de David Rockefeller, alguns desses milionários, desses dominantes, homens e mulheres, alguns deles também estão na mesma situação de David Rockefeller. São cadáveres. Se você olhar, você vê uma operação do lado esquerdo, aqui no olho de David Rockefeller. Não é uma operação, na verdade, mas é o resultado de várias, várias e várias operações. A pele de David Rockefeller, ela solta constantemente secreções cadavéricas, como num cadáver original. Você olha o olho de David Rockefeller, e vê uma pontinha branca, Exatamente aqui, isso é pus, isso aqui é secreção de tecido morto. Quando você realça, você vê bem destacado, mas mesmo sem o realça, ele sempre esteve lá. Quando você observa a boca de David Rockefeller entre o dente dele, você vê secreção cadavérica aparecendo. E eu gostaria que algum legista, um médico profissional examinasse também esta ou outra foto que seja de David Rockefeller, que está publicada na internet, para contrapor o que eu estou dizendo, já que eu não sou médico formado, mas por simples observação e conhecimento, nós percebemos que as coisas não estão normais para a carcaça deste senhor. Ele usa aparelho por fora, aparelho para surdez, e por dentro de David Rockefeller, isso é sabido, ele tem nanotecnologia, ele é transumanista, Dentro de David Rockefeller e outros expoentes donos do mundo, a parte interna do corpo dessas pessoas possuem inúmeros nanos robôs trabalhando para manter os, as funções vitais, ainda obedecendo o comando do cérebro, porque o cérebro está bom, a mente está boa, entre aspas, porque a mente desses homens, na minha opinião, nunca esteve boa, mas ela é funcional. Só que o tecido da pele, os, os nervos, não estão mais obedecendo a, as funções cerebrais como antes, porque este homem não está vivo, ele está morto. Apenas o cérebro está vivo. Órgãos dentro de pessoas como David Rockefeller são de diversos indivíduos. Estes homens são como hambúrgueres ambulantes. Pedaço de carne de cada ser vivo condensado no espaço pequeno. Isso é um hambúrguer. E esse homem também parece um hambúrguer ambulante, porque dentro dele tem órgãos vitais retirados de crianças de toda parte do mundo e de diversas crianças. Vamos reparar mais um pouco o rosto, a fa, a, o que nós vemos, que é o rosto, sem contar as outras partes que não estão expostas. Vamos reparar, veja que além desta operação grandiosa, enorme, para a troca do, da, de córneas, ou seja, dos olhos, que aqui de, não são certamente mais os olhos originais, não sabemos quantos olhos este homem recebeu, tá certo? É, é, além de toda esta situação, você vê também a operação do lado de cá. Quando você aplica o filtro, tudo isso fica visível. Olha, operações aqui, operações aqui, operações aqui, operações aqui, operações aqui e deformações para todo lado. É um rosto cadavérico. Deixa eu colocar mais distante. Eu vou aplicar o filtro agora em toda a foto, e não só numa parte, para que você veja realmente do que eu estou aqui falando. Olha aí. Quando aplicado esses filtros no rosto de David Rockefeller, ele fica assim. Mas Rubens, se você aplicar este filtro no rosto de qualquer pessoa, você verá cadáver no rosto das pessoas. Então, eu desafio a você a olhar mais abaixo. Olha o rosto desta morena, desta menina jovem, que está viva. Veja se o filtro atinge o rosto da menina viva, como atinge o rosto deste cadáver. O que essa menina não sabe é que ela está do lado de um cadáver. Se ela olhar para o lado e ver este homem sem maquiagem ou necromaquiagem, ela verá este homem exatamente como ele é. Um cadáver ambulante, uma coisa assustadora. David Rockefeller, pela lógica, já deveria estar morto em 1976, porque foi quando ele teve o ataque cardíaco, morreu, foi ressuscitado através de instrumentos e transplantado um coração jovem para sua carcaça pela primeira vez. Ele, de 76 para cá, já não pode mais ser considerado alguém que deveria ou poderia estar vivo a não ser pelos recursos financeiros e pela influência de conseguir uma pessoa viva naquela hora, compatível com a sua transfusão de coração, para que fosse roubado o coração desta pessoa, a vida dessa pessoa fosse extinta e este coração fosse implantado na carcaça deste homem. A diferença entre o rosto da menina que está do lado dele com o filtro aplicado e para de Rockefeller, ela chega a ser assustadora. Eu vou colocar aqui de novo o filtro. Aliás, eu vou retirar o filtro e agora com a imagem da garota aparecendo. Olha que diferença. O rosto dele teve um aspecto muito melhor e o dela permaneceu do mesmo jeito, porque porque ela não é um cadáver ambulante, ela é um ser vivo. Já David Rockefeller, com sua pele totalmente cadavérica, assustaria qualquer pessoa, se não fosse pela necromaquiagem e pela tecnologia. Além de David Rockefeller, outros milionários também estão na mesma situação. São cadáveres ambulantes, cuja face assusta e muito, não só porque trata-se de um dos homens mais cruéis de todos os tempos, um dos grandes, um dos maiores incentivadores da nova ordem mundial e da redução populacional, não só por se tratar desta pessoa, má, maligna, terrível, que já levou muitos à morte e vai levar ainda milhões a morte na redução populacional, e ele não é o único, ele morrendo, a meta deles continua, mas aí está ele, David Rockefeller. Morto, vivo. Na época do, do vídeo, claro, era morto-vivo, agora é morto-morto mesmo, né morto de verdade. Esta matéria está na área VIP, a área VIP está repleta de matérias que você nunca viu. E você que é gentil com o Rubens e ajuda o projeto porque gosta de nós, também tem a retribuição minha, tá certo? Você quer ter acesso a todos os vídeos da área VIP já gravados até agora? De 2014, 2015, 2016, tá certo? Todos os vídeos gravados em 2014, 2015, 2016. Se você quer, você faz uma doação de 10 reais aqui para o programa no, no Super Chat. E aí, a gente coloca você como VIP ainda hoje, tá certo? A notícia é essa, o bilionário americano David Rockefeller morreu aos 101 anos de idade. Sendo que, sendo que, a matéria da morte dele aqui, no Verdade Oculta, já saiu no ano passado, porque, na verdade, ele já estava morto há muito tempo. O que víamos era um cadáver, e agora, certamente, os órgãos que ainda existiam lá, um conversando com o outro, cada um órgão de uma pessoa... Cada um, órgão de um ser humano que perdeu a vida para ele viver um pouco mais, tá certo? É, é, é, começou a não reagir tão bem e acabou ele morrendo dormindo na madrugada para amanhã de hoje, segunda-feira, dia 20 de março de 2019. De 2015, morreu David Rockefeller, um dos senhores do mundo. Eu fiz o vídeo, está na área VIP recente, mostrando que ele preparou o terreno antes de morrer. O vídeo eu já fiz antes agora. Eu teve, foi em dezembro, eu fiz um vídeo antes mostrando que ele está, já deixou tudo arquitetado para que as famílias descendentes dele, dos, rock, dos, dos Hot Shouts, possam dar sequência ao que ele começou. Para você ter uma ideia, o primeiro homem a falar publicamente sobre redução populacional foi em 93, David Rockefeller, quem falou. O vídeo eu gravei em 2009 e publiquei na internet, está no site Verdade Oculta, ele com a minha voz falando por ele, no discurso dele na ONU, defendendo que tem que matar a população, tem que reduzir a população do mundo. Em 93, na época da Eco 92, logo após a Eco 92, no período do Tratado de Quioto, esse homem assumiu a tribuna, lá, a tribuna lá da ONU, agora o que, que ele é? Ele é o filântropo, ele é filântropo e está lá na ONU falando como se fosse um dono de nação. Por quê? Porque é o dono do mundo tá certo? Coloquei também uma matéria de um jornalista que acabou com a carreira fazendo uma entrevista com David Rockefeller no Japão, encurralando ele e ele sem ter saída é muito boa a matéria, está no canal Verdade Oculta, tem também matéria do David Rockefeller quando ele visitou aqui o Uruguai, quando ele visitou o Uruguai e os uruguaios baniram ele lá do, do aeroporto, dizendo nós conhecemos você, nós sabemos quem você é, nós não queremos você no Uruguai ele na cadeira de roda sendo empurrado pelo segurança e os caras em cima dele, no ouvido dele. Então, enquanto o Globo diz que ele é o filantropo que ele é o bonzão, quem conhece sabe que não vale nada. Eu estou muito triste, cara. Eu estou muito triste realmente pelo falecimento, tá certo? Essa semana é uma semana que, que me deixou triste com o falecimento, mas não foi desse crápula, não. Foi desse homem aqui, ó. Inclusive, ele é a cara do meu pai. Eu, eu sempre gostei dele, não só pelo artista que ele é, mas também porque eu acho ele muito parecido com o meu pai, e ele morreu ontem, morreu ontem. Esse aí, eu senti muita falta dele, né? como artista, não estou falando como pessoa. Como pessoa, eu não conheço nem ele, nem David Rockefeller, né? Agora, como ícone, né? como uma pessoa que você é, é, tem, assim vamos dizer assim, apreço, né? eu senti muita falta do Chuck Berry, esse aí fez falta. Mas, cá para nós, o, o persona David Rockefeller deveria ter existido algum dia? Fala sério, gente. Fala sério, isso é uma porcaria dessa, um lixo desse, deveria ter existido algum dia. Me perdoa, mas eu, eu não estou não desejando a morte de ninguém, nem falando mal da morte não. Mas esses canalhas que arregaçaram com a população, que arregaçaram com, o nosso, com nossa, nossa vida e a vida de todo mundo, não deveria ter existido nunca. A Revolução Verde, que tirou todo mundo do campo, tirou minha família, que ia morrer de fome por conta dele. Foi ele que fez a Revolução Verde. Você tem que pesquisar isso, tem que saber disso. A Revolução Verde que tirou o homem do campo, expulsou as pessoas do campo para construir as mega cidades a preço barato de mão de obra, foi David Rockefeller, ele criou a Revolução Verde, transformou a, a, as fazendas e pequenas fazendas em agribusiness, tudo de ruim que aconteceu na nossa geração, gente, foi graças a uma família Rockefeller só, foi a esse homem, David Rockefeller, então, qual motivo eu tenho para poder é, ficar triste, porque uma, um, um uma doença brava dessa acabou de existir.